Então aqui em Canoas, aqui que encontro aqui nosso maravilhoso diamante doutor Fabiano Marcelo. Doutor Fabiano, diga uma coisa, o pessoal que está ainda receoso de entrar em, no negócio, na Janessa, o que, que o senhor diria para ele? Venha conhecer. Venha conhecer esse mundo, venha conhecer algo diferente do tradicional. Eu como médico também tive resistência no meu começo, mas eu queria mudar um pouco a minha perspectiva, queria mudar um pouco o meu futuro, queria ter um pouco mais de tempo e conheci algo diferente, algo que eu nunca tinha ouvido falar e esse algo diferente hoje pôde transformar completamente a minha vida. E hoje eu tenho muito mais qualidade no meu tempo e sou um médico muito melhor por não precisar do dinheiro da medicina. Então se você está em dúvida, precisando de alguma coisa, <risos> questões financeiras ou de qualidade de vida, venha conhecer, conversa com ela, que ela tem uma ferramenta bem bacana para você, tá bom? Ok, ok. E me diga uma coisa sobre a sua viagem, essa viagem fantástica, que a Junessa vai falar um pouco para você e você conta. Loucura, muito bom. Viajar com a Junessa é a melhor coisa do mundo. Então, venha conhecer e venha viajar com a gente. Ok, maravilha. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.